Isso é um problema. Era um problema. Fode aí, fode. Fode. Eu tinha uma fode. banda, ia tocar, via o negócio da comida. Que eu fico, Caramba, como é que eu vou fazer isso pra reverter essa história? Porque ficava na cabeça o tempo inteiro. Fode. Estraga a música, na verdade. É, está na sua cabeça, já era, já virou... Tipo, é ficar de não, Maia. não né? é verdade. Verdade. E não precisa ser você. de música, é. nem. Isso é um problema, você acha? Tocando aquela, Porque... como chama aquela? Tocando Bibi Kings. É, tocando é. é. de biquíni. Mim, é de tocando biquíni. de biquíni. Tocando é. de biquíni sem parar. E acabou. É. Não. É. Pode que... falar o que você quiser, É, é verdade. Mano. Mas essa, <risos> Fale é, o que você quiser. Essa é coletiva. O problema, por exemplo, você pega a música Tempo Rei do, do Gilberto Gil, Tempo uh -huh. Rei. Cara, eu tô com esse problema. Eu não posso mais ouvir essa música. Temperei. Ninguém mais, pode. Não, como que é? Cara, ele fala exatamente que ele empurra alguém. Ele fala: Tempo rei. Ah, ó, tempo, tempo, rei. tempo rei. Tempo rei. Fudeu. Fudeu, fudeu mas ele fala exatamente. isso. Eu fudeu. te empurrei. Puta. Ah, te empurrei. Não, mas ele fala perfeito. Faz é assim, isso mesmo. Tempo rei. Ó, oh, tempo te rei. Ó, tempo rei. É, eu falo, tinha cara, uma coisa que ele eu, eu, eu não consigo mais ouvir. Ir pro céu do Jorge do Bacon, você. Com essa, essa mania, mania Aí no final ele falava, né? Eu quero ir viver. Pro céu. Eu sempre. Eu quero ir vivo pro céu. Eu quero ir vivo pro céu. É. Porra, eu quero ir Não, tem isso, umas que isso. não dá. Não é, podem falar do jeito que for. Pô, tem uma também que era não aquela. Tem assim jeito. A semana", Cara, essa aí. Nego mandava muito também. Não, não. A semana inteira. Olha, fiquei, fiquei esperando, esperando pra tirar sorrindo. Ai, que, que gente maneira! É, é, muito, é, é. Né? Que de jeito e é, maneira, de, maneira. de, de que, que gente, gente maneira. É. Também tinha muito Que anos. isso, na verdade, é aquilo que a gente tava falando da poerilidade, né, Carioca? A gente, quando criança, a gente não escuta as coisas direito. E aí da nossa leitura, cara, já é uma paródia isso, né? E quando você cai a ficha, a música é velha e você cantava errado E depois você descobre o que, que é o bagulho, porra, dá raiva E oh, você exatamente. cantava alto e pra todo mundo ver é... Puta vergonha Puta, depois você fala o que, que eu fazia Legião Urbana era um rei de Qual cantar eu fazia, errado Total é, Legião total, Urbana, total. né, cantava tudo errado Sem entender, Russo, caralho Cantava tudo, meu, de uma forma ignorante. É, Nossa. e você curtia, você queria mostrar que você, né? É. Pô, tô cantando, eu sei, eu gosto dessa música. Eu não consigo cantar Legião Urbana mais <risos> sem ser de comida. Não, não consigo. Não vem. dá. Não, não consegue. Dá. Tipo, não quê? consigo. Por que fica na cabeça aquela. Era... Lá tinha queijo, pão, pão feijão, pão, feijão pão, e ovo frito. Pão, era o que, que todos comiam, comiam no almoço no jantar. De vez, vez em, em quando fazia uma lentilha. Tô desfumado. então pureza bomba, com salada russa. Tô esperando o ovo no jantar. Tira a mão desse codinho. Ele não pertence a você. Ainda. Que eu... Não, como é que é, é bom prainda? Tirasse a casca, casca dos, dos ovos <risos> que eu também desfiasse os... o frango sem o arroz. Jantar Mas não teria outro. Outro. É bom pra caralho. É, é, é caralho. extremamente besta, né, cara? É, Mas é cara... muito é besta e bom pra caralho. É, cara. cara, eu vim pra isso, né? Eu é, vim pro mundo <risos> pra isso. Eu...